nós hoje estamos recebendo um jovem, jovem rapaz, Marcos Silva. O Marcos é prata da casa, ele congrega na Assembleia de Deus Caratinga, no bairro Doutor Dr. Eduardo, né? é pastoreado pelo pastor Lúcio. Desde já, nós já deixamos nossas lembranças para o pastor Lúcio. E Marcos, seja bem-vindo. Obrigado. No ADEC TV, Obrigado. numa história. Né? Agradeço pela oportunidade de né? estar aqui, pela primeira vez. É um prazer imenso, né? É, pelo convite, agradeço a vocês, ao nosso pastor presidente, que é o pastor Lizeu, ao pastor Eliseu, ao Léo e a você, Carol. Prazer te conhecer também, viu? Mas prazer também, né? E o ADEC é nosso, né? Pertence à Assembleia de Deus. E eu que agradeço por você poder vir aqui compartilhar com o pessoal um pouco da sua história, seu testemunho. E a gente sabe que esses testemunhos edificam muito a vida das pessoas. E, né, para começar, eu sei que você tem um ministério lindo que nós vamos falar daqui a pouco, tá, pessoal? Talvez no um segundo bloco. Mas onde começa a história do. Não vou falar o Marcos Silva, do Marcos Antônio da Silva Oliveira. Vamos lá, primeiro esse nome, né? Um nome tão grande, né? E, na verdade, para um homem tão grande também. <risos> Mas o Marcos Antônio da Silva Oliveira. É, muitas pessoas me perguntam, você ele de jovem, está ministrando, Marcos, seu pai, sua mãe, talvez seu pai é um pastor, sua mãe é do seu de oração. Na verdade, não nasci no berço do Evangelho. Então, fui conhecer verdadeiramente o Evangelho com 13 anos de idade. E foi por causa da família, porque realmente eu precisava de um refúgio, que a família era uma família um pouco estruturada, é, sem base familiar, então eu procurei um caminho, e nesse caminho encontrei Cristo. Então, na verdade, quando muitos jovens me perguntam, Marcos, é, qual que é a sua maior visão, assim, de você ter convertido? Eu falo que foi é, realmente ter conhecido Cristo. E isso foi a verdade, porque eu levei Cristo para minha casa, né? E foi aí que começou a, a história de 13 anos, procurando... É, escola Dominical, e escola, as professorinhas, a Chia né, da escola, vamos para a Escola Dominical, vão, vão participar do culto. E eu, tipo assim, encontrei ali um lugar, uma família e levei Cristo para casa. Então, foi aí que começou a caminhada, né? Com 13 anos. Com 13 anos. Mas não sei se pode perguntar quantos anos o Márcio Oh. tenho hoje. hoje a maioria todo mundo, vai, todo mundo pergunta, todo mundo acha, fala 35, tem uns que fala que é 20, mas não, eu tenho 25 anos. Quem te apresentou Jesus? Foi, foi essa busca, buscando né? por uma base familiar? É, quem te levou a Jesus? Teve alguém? Ou como que aconteceu? Na verdade, a questão de conhecer Cristo porque eu passava de uma crise muito grande de paternidade, então até mesmo eu não sabia o que era isso. Eu conheci um casal, né, é, cristão, eles me falaram, Marcos, é, vamos orar com a gente ali. Aí com eles, eles por um monte, orava, eu não sabia o que era isso, mas eu senti algo diferente ali. E eu via, né, nesse, eu vou falar até o um nome, uma pessoa que eu falo que é um pai na fé, né, irmão Zezinho, mas se irmã e falava muito sobre Cristo, eu não conhecia, literalmente. E eu tinha um trauma muito grande por causa de ser um filho fora do casamento, um filho não desejado pelo pai, e eu era um menino muito revoltado, ao ponto assim de querer é, expressar o meu sentimento de tal forma que acabava machucando as pessoas e machucava a mim também. Quando eu conheci a Cristo, esse casal, eles passaram uma situação em que todo dia me chamava, vamos por oração, e eu corria deles, fugia porque eu não gostava muito de ir para a igreja. Só que um dia, realmente, eu encontrei Cristo. Então, é aquela crise que eu tinha de paternidade, de sentir não amado, que ninguém olhava por mim, e tinha só um amor de uma mãe, porque minha mãe fez sua de pai, mas mesmo não sendo uma mulher que conhecia, conhecia o Evangelho, mas... Ela sabia colocar a posição de pai e mãe. Então, através disso, eu fui sendo curado, é, fui conhecendo, fui gostando. Eu fui, na verdade, até então, nesse momento, não, não, não louvava, não, não, tipo assim, palavra nada. Eu só ia mesmo, sentava, ouvia, mas eu ficava assim. Eu quero ser que nem aquele pastor, eu quero ser que nem aquele do ministério de louvor. Mas a voz não saía, mas... Aquela som de criança, de querer, e Deus ouvir e realizar. Foi assim. E você tem irmãos? Na verdade, é uma situação assim. Eu tenho, como eu expliquei, eu sou um filho fora casamento. É, até então, não conhecia meus irmãos paternos. Fui conhecer meus irmãos paternos na morte do meu pai. Que Eu fui conhecer meu pai com 19 anos. Então, foi um momento muito difícil. Eu conheci meu pai... Ele já estava com câncer de terminal e até então não conhecia ninguém da área paterna, mas nesse exato momento, no Lei de Morte, aonde eu liberei o perdão para o meu pai, né? e ali a gente se perdoou, e realmente ele só estava esperando, literalmente, o meu perdão, porque, que nem o falou, que era porcentagem muito pouco de vida, ele estava praticamente fejetando né? e tudo. E ali ele morreu nos meus braços, assim que eu liberei perdão, perdoei, senti o perdão dele. Aí, através disso, no meio de dor, eu fui conhecer o meu irmão paterno, que é pastor da Assembleia de Deus do Belém, São Paulo. A gente criou um vínculo e hoje eu falo que eu tenho um pai na fé, porque além de amigo, ele é um pai, o que eu não tive na minha infância, hoje eu estou tendo depois de, de anos, né? 24 anos eu vim a vida assim, literalmente, sentindo cuidado, saber que é um pai. Porque até então, quando eu procurei a questão de ir para a presença de Deus, eu queria ter uma visão paterna. Sim. Então eu encontrei isso. É... O pastor, e também é... o meu pai de criação, agradeço muito isso, sabe? Assumir uma responsabilidade. Então eu fui sendo curado. E hoje, quando eu. Vou palestrar, vou falar para jovens, eu falo que não há nada, não existe nada que o Senhor Jesus não possa curar. E muitos jovens, eu estou sofrendo por isso, por causa de um pai, a perda de uma mãe nesse tempo difícil, como estamos vivendo hoje. É, né? Quando você fala com 13 anos, 13 anos já é uma idade mais complicada, né? Sim. A transição de todo... de toda criança né? ela está na transição da idade de criança para pré adolescência para adolescência tem muito hormônio sim. realmente é uma fase muito complicada aí que você fala né eu feri os outros e me feria ao mesmo tempo sim. então realmente uhum. assim é é muito interessante é muito bonito saber que foi justamente nessa fase nessa transição que o senhor te alcançou sim quando que foi sua senhora, sua primeira experiência, você lembra, pessoal com o senhor? Sim, não tem como esquecer, porque foi algo muito forte. Porque eu batizei no domingo, e no meu batismo ninguém da minha família foi. Foi assim, porque a visão deles era um pouco fechada, né? Por esse, esse lado que estão, mas batizei no domingo, na segunda-feira subindo da escola. É, fui cometido de um AVC hemorrágico e a veia central do cérebro ela estourou E comecei a soltar muito sangue, perder muito sangue Esse foi um dos primeiros milagres que realmente também que me tocou muito Fui caminhado para o hospital, o médico falou que realmente não tinha mais nada Porque podia fazer, que a pressão estava muito alta, é, entubaram é, fez pedido de sangue, mas só que não chegava, não estava dando tempo, porque tava, era muito sangue sendo soltado. Então, com isso, eram as sete horas, na terça-feira, é onde o médico entrou no, na sala e falou, literalmente, esse rapaz, ele não tem muito tempo, porque está perdendo muito sangue. E, e se a gente fazer a cirurgia é risco. E se a gente não fazer nada, também vai ser isso. Então, a gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer. Passou o tempo, eu, eu consegui ouvir o que o médico falou, eu falei com Deus. Falei, Senhor, batizei no domingo. Eu peço, eu escuto muitas pessoas falarem sobre milagres. Eu falo sobre um Cristo que cura, que restaura. E eu estou precisando de uma restauração. É algo muito subentral, mas Deus Ele entrou com providência e eram as 8 horas da noite, na terça-feira eu estava bem. O médico foi fazer os exames, o sangue tinha cessado, a veia que tinha que fazer cirurgia interna tinha sido restaurada, os exames tudo certo. Então, isso foi o primeiro milagre. O médico foi sem entender. Sem entender, porque ele pegava um laudo e o outro falava, mas como pode? Esse aqui, horas atrás, estava todo prejudicado, agora está tudo restaurado. E ele olhou para mim e falou, oh, vou falar com você, realmente, isso é um milagre. Porque por mim, como médico, eu não, posso, não poderia fazer mais nada. Então foi a primeira experiência que eu tive com Deus. E senti Deus me acolhendo, senti Deus me, me mostrando que havia um caminho de um propósito sobre, sobre a minha vida. E foi assim que começou é, as experiências, depois veio outras. Como a gente vai relatar daqui a pouco sobre um maior testemunho que teve na minha vida, que foi em 2019. Né? Mas daqui a pouquinho a gente vai chegar lá. E quando você fala, você tinha quantos anos quando você teve esse AVC? Tinha 15 anos. 15 anos? 15 anos de idade. Realmente tudo é pra glória do senhor, Sim. né? Porque um adolescente de 15 anos ter um AVC também não é, eu acho, né? A gente não vê muito, não é... Não é normal. Não é normal. E a sua mãe soube, sentiu ali também que foi um milagre? A minha mãe foi algo muito assim, muito especial porque ali começou a criar um vínculo familiar. Assim. A gente começou, literalmente, a família começou a ver o trabalhar de Deus sobre a minha vida. Até o ponto que minha mãe, nesse dia, onde o Mércio falou com ela que não poderia fazer mais nada, ela falou assim, mas eu creio no Deus que o meu filho batizou no domingo. E eu acredito que meu filho vai sair dessa. Então, a, a reação, ela causou, chamou a atenção de Deus de uma tal forma, porque partiu dela primeiro. Mesmo ela não conhecendo de tal forma como eu já estava aprendendo, mas ela gerou nela isso. Então, através disso, eu falo que até hoje a minha família, na verdade, meus irmãos hoje, graças a Deus, é, do lado da minha mãe já, meu irmão já conhece o Evangelho, a minha irmã também, ela faz parte né, da mocidade hoje. Então, de pouco a pouco eu vejo Deus... É, envolvendo a minha família por isso que eu falo com muitas pessoas, não desiste da de sua família porque está demorando muito se converter está passando muito tempo mas não estou vendo Deus agindo isso não é a questão do tempo mas é como vai ser né, a convenção da nossa família é isso que eu espero assim, né, realmente ver minha mãe também se rendendo, mas através da minha mãe em si ela fala que é, hoje sim, ela viu o milagre ela sentiu o milagre, realmente ela Acredita que Deus ele existe. Nisso tudo, né, nessa caminhada toda com 15 anos, você passou por isso e quando o seu ministério, antes da gente chegar em 2019, quando o seu ministério começou a nascer? Vamos lá. A primeira oportunidade, eu era muito, eu, gente, eu sou muito tímido, não pareço, mas agora tá mais tranquilo, a gente prega todo dia, ministra praticamente todo final de semana mas era muito tímido, eu, eu congregava né, na Santa Cruz, né, na, na subsede, na época era o pastor Tamil, o pastor Tamil, oh, você batizou hoje à noite, você vai cantar. Eu falei, pastor, eu não sei cantar não, você vai louvar o Senhor, prepara o hino. Então, tipo assim, desentuado, na verdade, não encaixava no prever que mais ia, mas aí foi aonde que começou a gerar uma chama no meu coração. Eu falava com Deus assim, Senhor, eu quero. E eu sei que o Senhor vai ter me dar capacidade. Mas a questão em si do ministério, ele foi fluindo através de oportunidades. Né? Um dia vai começar a louvar ali no, na mocidade, no congresso. O pastor viu, ó, quero convidar você para louvar na quarta-feira. Aí foi indo. Mas, na verdade, a questão da ministração da palavra é já uma outra história, porque eu não tinha visão de ser pregador, ministrar a palavra, eu queria só ficar no louvor. Aí, um certo dia, irmão Mons. Marcos, o seu ministério para pregar. Eu falei, irmão, pelo amor de Deus, faz isso não, amor de vergonha. Ele falou, não, você vai pregar, você tem gente pregador, você é grandão. Eu falei, não, porque eu sou grandão, não, mas Aí, ele falou, não, eu vou te convidar para você pregar. E a primeira pessoa que me deu pregar o meu pastor Lúcio, falou, Marcos, a pregar hoje. Aí eu falei, pastor Luz por favor, falou não, você vai ministrar a palavra hoje. Então, quando eu comecei a ministrar, eu, eu comecei a ver que o que Deus tinha me dado era muito maior do que eu pensava. E eu comecei a tomar amor por, por, por a, pela presença, pela palavra, pelo louvor, e aí foi indo, foi fluindo, Deus cuidando, oportunidades... Compromisso, mas a ficha foi cair mesmo quando eu estava ministrando, hum. quando surgiu um convite para mim estar em São Paulo. Aí, tipo assim, que sonho de menino, né, toda vez pequeno, olhar para avião e falar: Nossa, avião, aquele negócio, um dia eu quero estar ali. Deus da oportunidade de estar indo hum. de avião até, de voo até São Paulo. Chegando lá, quando desci assim, eu falei: Gente, é verdade, o que que eu, Gente, como que Deus faz? O menino sonhou hoje estar tá aqui, mas tudo para a glória de Deus. Então a minha alegria para a ministração, mesmo que seja São Paulo, ou que seja no, no, no canto, numa roça, numa igreja pequenininha mas é assim, é tudo novo, é uma experiência assim sempre nova, gela do mesmo jeito, dá aquela emoção, aquela alegria, porque eu faço por amor, eu gosto de estar ali, servir a casa de Deus. E a gente vê que o senhor, né, tem um vovô que diz que o senhor só precisa de um coração disposto a obedecer. Sim, literalmente. Né? e que os sonhos dele realmente são maiores que o nosso, Sim. né? Você já, vou ficar no louvor e tô bem, né? É isso mesmo. E a palavra, né? o Ministério da Palavra ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é de extrema responsabilidade, mas eu acho ele assim... Ah, o top, sabe? Não é que eu tenho um melhor do que o outro, não. Sim. Mas poder né, ter autoridade, Sim. ter esse dom dado para o senhor para poder ministrar e falar da palavra dele, é algo é extraordinário, Sim. né? E só quem conhece a palavra sabe o tão extraordinário e lindo que é isso, né? Sim, porque até mesmo Carol é na minha primeira ministração eu fiquei um pouco, assim, vergonhoso, sabe? Mas eu falei assim, senhor, eu quero que o me dê mais ousadia. Eu acho que eu fui até muito ousado em pedir a Deus isso, porque... É, a minha timidez assim foi saindo de pouco a pouco, sabe? E eu fui... aí o pastor me deu oportunidade, olha, você vê, mediante isso o pastor me deu oportunidade para ser líder dos adolescentes, com 15 anos. Então, eu a responsabilidade de ser líder, agora ministro de louvor, palavra, e aí as, as mensagens foi surgindo através da liderança, literalmente porque toda pregação quando eu vou ministrar, primeiro eu ministro para os jovens, onde eu lidero o doutor Eduardo e, e eu vejo assim, como que Deus faz, então muitos jovens falam assim, Marcos é, como que é assim como você consegue tantas mensagens, porque tipo assim, eu não consigo repetir mensagens, isso é algo meu, sabe eu gosto de sempre dar mensagem nova fala porque toda segunda-feira a gente tem um momento de oração com os jovens, aí a gente traz uma palavra. E através disso, cara, eu vi que Deus ele tem uma forma de trabalhar com cada ministro. Tem muitas pessoas que é usada de uma forma mais calma, a outra mais muito ousado mesmo. E eu peço a Deus assim, que realmente não tire de mim essa essa ousadia, sabe, de chegar a ministrar porque eu amo, eu faço por amor. Eu falo que se hoje eu perdesse isso, é, o meu ministério em si de ajudar, aconselhar, eu acho que faltaria coisa muito, muito de mim. Porque isso me faz querer é, ajudar, crescer, ajudar as pessoas. Então, eu sinto bem com isso, sabe? Realmente é o amor, né? É o amor. É o amor, é. né? E a verdade é o maior dom do Espírito, Espírito Santo. Santo. É o amor, porque sem o amor nada... É o ano perfeito? É o ano perfeito. Marcos, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco nós estamos de volta e vocês vão ouvir mais sobre a história do Marcos Silva.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 Estamos de volta com o segundo bloco aqui do Minha História com o Marcos Silva. Marcos, né, você já contou um pouco da sua história, até uma determinada idade, um pouco do que vem acontecendo. Você ainda hoje lidera os jovens lá no Dr. Eduardo, mas eu sei que você fala que tem um testemunho mais impactante, né, que aconteceu em 2019. O que, é que aconteceu em 2019? Vamos lá, 2019. Falo que foi a data onde eu nasci de novo. Porque participei da Santa Ceia, né? Da virada do ano. Foi da virada de 2018 para 2019. Isso. E no, no, no outro dia, acordei com uma simples dor de garganta, né? Fui trabalhar. Na verdade, eu agradeço muito, né? Pelos médicos de onde eu trabalho, eu trabalho naquele renal. E ali começou a ter orientações, falando que eu estava com uma dor de garganta. você falou, Marcos, toma esse antibiótico, vai para casa, descansa, repousa. E se não passar, entre em contato. Com essa situação, eu agravei. Fui para casa, já no outro dia eu acordei com muita febre. E caminharam para o hospital. Chegando, na verdade, no UPA, é, pediram fazer um raio-x no pulmão. O pulmão já estava praticamente todo comprometido. 95% comprometido pela bactéria. E Deus foi tão bom que. Não era pneumonia. Não era pneumonia. E a garganta foi se agravando se agravando ao ponto que atacou o ouvido. A bactéria foi expandindo o corpo. Pediram fazer uma, um raio-x do rosto. Viu que o rosto praticamente já estava todo com infecção. E foi se agravando. O médico foi e pediu para entrar com as medicações, com os antibióticos. E só que eles não esperavam que ia acontecer, que a bactéria, ela ia ganhar a proporção a mais. os antibióticos não conseguiu é, eliminar ela, estava ganhando força. Então, com isso, foi atingindo todos os órgãos do corpo. E foi passando dias, só se agravando, perdendo peso. E... No sétimo dia, foi aonde que aconteceu o grande milagre. Porque com esse tempo, a igreja começou a entrar em oração. Toda a igreja de Caratinga, amigos de fora, amigos fora do Brasil começaram a orar, porque realmente o médico, dessa vez, falou que não poderia fazer nada. Porque chegaram a utilizar a última medicação que é a morfina para poder, de tanta dor que eu sentia, Carol, era uma, a sensação que eu sentia era que o meu corpo estava todo em líquido, virando água. e Literalmente era isso, que a bactéria estava comendo tudo. E aí eu lembro muito bem que eu fazia campanha de oração na porta do UPA, porque não tinha nem como transferir. Porque era tão risco, se transferisse, poderia morrer no caminho. Então tentaram dar toda a assistência ali. Então no sétimo dia, na sexta-feira, o médico foi passar a visita. E ele pediu uns novos exames e falou que realmente tinha complicado muito mais. Então eu dei uma parada, era três horas da tarde, dei uma parada. Nessa parada conseguiu reanimar, mas na segunda, não. Porque a segunda foi mais grave. Tentaram reanimar e nada, tentaram reanimar nada. E oxigênio entubando, tudo. E aí aconteceu que, nesse exato momento, o médico saiu da sala para dar notícia à família que tava fazendo de tudo, mas não tava conseguindo resultado. Só que nesse mesmo lugar, tinha um senhor, uma senhora do outro lado. ela vendo que tava tudo acontecendo. Quando o médico voltou e começou a dar ordem para desligar o aparelho, que realmente não poderia tentar mais porque já tinha feito de tudo, a senhora falou assim com ele, ó, veio um médico aqui, entrou aqui dentro e falou para o senhor não colocar a mão no rapaz. Porque o que o senhor não fez, ele fez. Aí o médico ficou assim, mas ninguém pode entrar aqui, eu sou médico plantonista. Aí ela falou assim, mas ele falou para não mexer. Enquanto isso, os dois estavam conversando, o sinal de vida começou a voltar literalmente. Eu falo assim, quando eu conto esse testemunho... Eu tô toda arrepiada. <risos> as pessoas, né? Mas eu tô toda arrepiada. Aí as pessoas falam assim, Marcos, mas é muito incrível o testemunho. E nesse tanto, os dois conversando, o sinal de vida voltou, o médico olhou falou, não, a máquina está tá com problema. Não, essa nossa está com problema, esse menino não tem conta ter voltado. E foi voltando. Mas quando eu fui voltando, Carol, eu falo que isso aqui é exclusivo porque eu não comentei isso nenhum nenhuma das partes das testemunhas, mas eu deixei para contar hoje também. Eu sentia um renovo espiritual. Literalmente, eu sentia que um novo Marcos estava nascendo naquele dia. A notícia que tinha saído para fora é que eu já tinha morrido, então o povo já estava começando a dizer o Marcos faleceu, minha mãe entrou em desespero. A família começou a comunicar um com o outro. Só que o médico, quando ele saiu, ele não sabia o que falar, porque era um milagre, mas ele ficou assim, sem entender. Ele falava, senhora, eu quero conversar com você, a mãe do Marcos, mas deixa eu só olhar os exames ali, vou conversar com a senhora. Minha mãe, desesperada, nesse exato momento, mais 15 minutos antes, que ninguém estava sabendo estava coisa dentro do, da emergência, a igreja estava orando do lado de fora. As irmãs do esplanado, os irmãos de todo o local tá orando. O pessoal de São Paulo, meus irmãos, amigos do civis orando. Nesse exato momento que eu tava grave, que eu estava dando a parada. Quando saiu a notícia que eu tinha morrido, quem estava na porta dizendo: Não, ele não morreu. A gente acredita que ele não morreu porque a gente acabou de orar agora. E Deus vai descer lá e vai recitar o Marcos. E foi nesse momento, Carol, que. Os enfermeiros, os médicos ficou assim, sem entender. Quando saiu a notícia que eu já tinha voltado, é, que a vida estava voltando, que o médico falou, a vida voltou para o Marcos, quem estava na porta começou a louvar o Senhor, sem saber. Então, essa notícia se espalhou. E quando voltei, o médico falou assim: oh, ele vai, voltou, mas a gente não tem certeza. Se ele vai conseguir falar. Porque a garganta dele foi muito danificada, a bactéria comeu praticamente todas as cordas vocais. E aí, cara, eu lembro como se fosse agora, nesse momento, dentro de onde eu estava, eu comecei a louvar o Senhor. O médico falou assim: que barulho é esse que está acontecendo aí dentro? Aí, primeiro, falou: doutor, mas um milagre aconteceu com o Marcos. O Marcos começou a louvar. E, e essa enfermeira, ela é cristã, me conhecia. Ela falou: Eu conheço esse menino. Esse menino é prega, esse menino louva. Eu acredito que é Deus que entrou aqui. O médico que, é, que essa moça falou: Foi Deus que entrou aqui que curou o Marcos. Então, Carol, literalmente, eu sou milagre. Eu acredito, porque eu sou milagre. Então, quando a pessoa fala assim: eu Desisto, já é impossível, eu falo: Não, acredita. Coloca a fé em ação, coloca o seu propósito na mão de Deus. Foi isso que eu fiz naquele dia. Depois que eu levantei, Carol, fui para a igreja. É, né, depois de uns dias, fui é, voltando à é, força, porque eu estava muito fraco. Só que aí que vem o, a chave assim, do, do testemunho. É, e quando a igreja orava, Deus usou uma pessoa, me ligou falou, Marcos... Deus mandou dizer uma coisa. Que o médico falou que as cordas vocais você não poderia mais nem falar. Mas Deus está ungindo a sua voz. E foi através disso, Carol, que Deus começou a me usar em composições. Ai, você... Eu aí eu você aí Passei a compor. Então, e todos os hinos que o Senhor Jesus tem me dado, tem falado sempre da grandeza dEle, da vinda dEle, dos milagres e das restaurações que até mesmo é, antes disso tudo acontecer, Carol, Deus já tinha me falado que ia é passar por um grande vento, só que eu não sabia que seria tão grave, porque, Carol, eu cheguei literalmente, tanta dor que eu sentia, que eu falei com Deus, eu, Marcos, falei, Deus, me leva, eu estou sentindo muita dor, eu não estou aguentando, eu não podia comer, Carol, eu não podia falar o que eu estava sentindo, entendeu? mas depois disso eu podia se ouvir assim que tinha tudo um propósito logo após quando eu fui ministrar a palavra em um congresso eu contei esse testemunho para a glória de Deus 15 almas restaram a Jesus e aonde eu tenho contado almas têm se rendido aos pés e eu creio que né, nem que tem pessoas em casa nesse momento que talvez estão passando um difícil né motivo dessa pandemia desse covid não são vendo hoje, tem um ente querido que está internado e eu falo não desista não desista acredita se você duvidava até hoje o milagre, eu estou aqui para provar você que o Senhor Jesus ele faz milagre, é o mesmo, não mudou. Não mudou, né? Esse é isso meu testemunho, Carol. Marcos, é muito lindo, né? E, e realmente é um milagre, né? Sim. E, e só quem passa sabe. E quando você fala assim, não desista, né? Todos nós passamos por problemas, passamos por tempestades, por ventos, por tribulações. Às vezes a gente olha para o Marcos hoje e fala assim, não, ele não tem problema, né? Ele está bem, ele está saudável. Olha para a Carolina, para a Carol aqui, ah, não tem problema. Mas nós temos, né? Não é porque a gente serve ao Senhor que os problemas deixarão de vir. Sim. Pelo contrário. É porque, na verdade, a própria Bíblia diz, né? Que nós temos aflições, mas é para a gente ter bom ânimo, né? E acreditar. Então eu falo assim, que a gente, não, a gente não pode ser melhor do que Cristo. A gente não pode sentir melhor que a gente não pode passar por uma aprovação, pelo teste de Deus, pelo deserto. Pelo um deserto. Porque tudo há um propósito, tudo há um propósito. Eu acredito assim, cara, eu creio também que você pensa assim, né? Eu penso, né, e eu acho que os desertos é a melhor escola para nós. Sim. A gente não aprende na alegria, né, Marcos? Eu acho que a gente aprende é só... É só no sofrimento, eu, né, assim, quando eu falo assim, acho que quando a gente precisa aprender alguma coisa, realmente a gente passa por uma tribulação. Eu já falo assim, o que que eu preciso aprender? Me mostra rápido para <risos> me sair rápido. Mas é realmente, é, é assim, é muito impactante. E, e eu sei que, né, quando o Senhor faz esses milagres mesmo, né, de restituir uma vida ali, no sentido que que o médico chegou a que é quase que é declarar ali o horário do seu falecimento. Do óbito. Do óbito. É porque realmente há um propósito, né? Sim. E no final, esse propósito é sempre para glorificar o nome dele. Amém. Não é verdade? Sim. E sim. agora nos conta desse projeto, eu sei que você gravou um clipe. Sim, sim. Dessa... Carol, a verdade, assim, tipo assim, era sempre um sonho, né? De gravação na verdade eu cheguei a gravar um CD, só que o meu sonho era fazer um videoclipe, então Deus me deu essa composição é, vem com sua glória e participação especial da minha irmã em Jesus, Jacira Moura um abraço ela um abraço pra Jacira, estamos <risos> com saudades estamos com saudades, <risos> estamos contando os dias pra ela chegar, <risos> mas então essa foi uma carta que Deus me deu, literalmente e Deus falou assim, ó, você vai dessa carta eu vou fazer louvor então, tipo assim, quando eu comecei a colocar como louvor, literalmente, eu tenho essa carta até hoje, tipo assim, as gotas de lágrimas estavam lá. Porque é um hino que fala sobre a glória, sobre a morte, ressurreição e sobre a presença de Deus. Então é um hino assim que me, não só me envolveu, porque quando a gente lançou, Carol, na verdade, vou ser sincero com você, pessoas falaram assim, Marcos, Vou te falar a verdade. Eu, eu ouvi ensino, estou chorando, fui edificado porque mostrou tanta grandeza de Deus, diminuiu tanto o homem, mas mostrou tanta grandeza de Deus. Então foi esse o propósito e está dando certo, graças a Deus. E qual que é o nome? Vem com sua glória. Vem com a sua glória. Nós vamos, nós estamos quase encerrando o programa, né? No final da edição vocês vão poder ver esse clipe, vai ser passado aqui no final. E, Marcos, eu quero te agradecer, né, eu já deixo o convite para você vir com o pessoal que te acompanha, quando você louva com os outros, com os outros ministros de louvores, Sim. com a Jacira, para a gente fazer uma deck Music, para a gente falar dessas composições suas, né, autorais, inspiradas pelo Espírito Santo. E foi muito bom te conhecer, <risos> saber um pouco mais da sua história, e eu queria que você deixasse um recado. Para o pessoal de casa. Carol, primeiramente agradeço, né? A você também, né? Aos meus pastores, né? Mesmo meu presidente, meu pastor local, que abriu a porta, né? Aqui para estar aqui hoje falando um pouco do meu testemunho, né? E também agradecer, né? A todos, amigos, familiares, é, os jovens, quem falou não esquece de falar de nós lá, não. <risos> Mas um abraço para vocês também. E dizer para vocês que não desista, tá? Quando exista, sonha e acredita que Deus sempre estará e sempre está no controle de tudo, viu? Carol, obrigada, viu? Por tudo. Que Deus abençoe você, sua casa, o seu eu ministério. Também. E eu senti bem a vontade, literalmente, aqui. E muito obrigado. obrigada. Obrigada a você. E que Deus os abençoe. E até a próxima edição da deck TV.